Ora, ora, ora, tanto criticaram o Bolsonaro, tanto atacaram o Sérgio Moro, Dallagnol, Felipe Moura Brasil, toda essa turma da, dos Faria Limers, tanto atacaram o Bolsonaro, e agora são eles que sofrem essa máquina de queimar reputações, esse sistema bruto da esquerda. O que nós estamos vendo... É o tal Centrão acordando para a realidade. É essa turma toda que achou que ia ganhar os bolsonaristas e iriam se afastar do Bozo, como diziam ali as mensagens hackeadas do Dallagnon. Hoje eles estão sentindo na pele o que nós estamos sentindo já faz anos. Agora, qual que é a questão aqui? Ah, eu fui tirado fora de contexto. Ah, é só você foi tirado fora de contexto? Achava que era algo que a esquerda adorava fazer. Então, temos uma postagem do Sérgio Moro aqui dizendo o seguinte. A recente postagem do Felipe Moura Brasil, que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Esclarece tudo. Brincava-se sobre cadeia em festa junina, na qual paga-se uma prenda para sair. Atenção! Não é crime pagar ou receber nesse caso. A não ser que a PGR queira dizer que acusei o ministro Gilmar Mendes de vender habeas corpus contra prisão de festa junina. Aqui ele puxando o advogado que ele é, o juiz que ele é. Vou te falar sincero, a esquerda não está nem aí, Sérgio Moro, se você estava brincando, se era uma piadinha de festa junina, se foi tirado de contexto. A esquerda só está preocupada em destruir todos aqueles que fizeram ou fazem oposição ao Lula. E esse é o objetivo final. Então não adianta você vir e falar, mas era uma brincadeira, era uma festa junina. É isso, procure se informar, diz uma tia do Zap. Não, é eles. É Sérgio Moro que tem que procurar se informar sobre como a esquerda funciona. É agora que eles sentem na pele, vocês não queriam o papel do Bolsonaro? Não queriam afastar o Bozo e ganhar os bolsonaristas? Agora vocês vão ter que sentir na pele o que é isso. Sentir o que nós temos sentido nesses últimos anos, desde 2020. O um inquérito da fake news que eu não vi uma única vez o Sérgio Moro nos defender. A esquerda é argilosa. Eles pegam a direita e vão comendo pelas bordas. Vão sabendo agora o que é estar na nossa pele, não é mesmo? Ele diz assim... Uh, quer de... A não ser que a PGR queira dizer que eu acusei o ministro Gilmar Mendes De vender habeas corpus contra prisão de festa junina Penso que a denúncia é absurda P.S. Não estou reiterando calúnia ou injúria Apenas explicando Tenho divergências sérias com o ministro Gilmar Mendes Mas nunca o acusei de crimes O culpado pela ofensa ao ministro Gilmar Mendes É quem na sexta-feira editou e divulgou trechos do vídeo com malícia eu da minha parte nunca tive o vídeo acho estranha e repudio a denúncia relâmpago se a pgr tivesse me ouvido antes explicaria tudo o vídeo com o contexto você pode assistir diretamente no post do Felipe Moura Brasil se eu postar do jeito que as coisas andam é capaz de me prenderem no Senado continuarei a lutar pela justiça e pela liberdade para mim e para você Luta pela justiça para mim, para você é uma ova. Nunca lutou por justiça, pelo menos para mim. Nunca lutou pela minha liberdade. Mas é assim quando a água bate no bumbum deles. Ah, agora eu luto por justiça e liberdade. Achou que ia ficar o quê? No Senado? Que ia lá ter seu dinheirinho, sua fama, seu poderzinho de senador. E que não ia ter nenhuma repercussão na sua vida. Que o Lula dizendo que ia fazer de tudo para ferrar você, não ia ter nenhuma repercussão, não é mesmo? Agora, sintam um pouquinho do que é o veneno da esquerda. Então estamos aqui com o post do Felipe Moura Brasil e vamos reagir ao que de, de fato, segundo ele, aconteceu, tá? Solta as imagens aí, produção. Não mais. <risos> vamos dar uma olhada. Não, não vai, que ela, não ela, ela. Ela. você entendeu? Você vai a prisão. Se alguém vai lá e dá cinco, você fica mais 10 minutos, pessoal? Vamos lá. A questão aqui é sobre prisão, então vamos lá. Rosângela, que é a esposa dele, diz jamais, ah, Sérgio Moro, vamos dar uma olhada, então, no que tem lá. Vamos dar uma olhada, não. Não vai, Sérgio é, Você entendeu? Você vai pra prisão. Se Você entendeu? Você vai pra prisão. Se ah, vai ah, lá e dá anos, então, você fica mais. Se vai lá e dá anos, você fica mais 10 minutos, já pensou? 10 minutos, Ah, eu ia ficar o dia inteiro lá na prisão. Ó. Vamos ver o que é o Vamos que ela vai ver o que é o negócio. Ele aparentemente tá um pouquinho, já bebeu uns vinhos quentes aqui, né? Pelo tom da voz. até o Vamos deixar você encarcerado até o final. Não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Corte divulgado. Não, isso é fiança, é o Instituto. Aqui. Não, isso é fiança, o Instituto. Vai <risos> comprar um habeas Corpus do Gilmar Mendes, Não, pra comprar um habeas Corpus do Gilmar Mendes. É. Pode ter falado do que for, você fez piada com habeas corpus que Gilmar Mendes teoricamente vende Não interessa se era uma festa junina, não interessa se o contexto era o carnaval, festa junina, natal A esquerda não tá nem aí pra você, Sérgio Moro Fez uma brincadeirinha, agora você vai pagar muito caro por ela E vai servir de boa de piranha pra mostrar pra todo mundo o que acontece com quem mexe com essa esquerda, né? Ele diz, paga-se uma prenda para não ser preso em festa junina e se brinca com isso. Tá, legal. Uhum. Brincadeirinha, né? Super. Eu achei super engraçado. Moro fez piada sobre ser solto na brincadeira, comprando o habeas corpus de Gilmar. Legal. Caraca. Vai lá, Faria Limers. dá uma boa explicação pra gente. Explica que a senhora era só uma brincadeira com Gilmar Mendes, que não era sério, não. Não era sério, não me prendam, não me prendam. Pede ajuda pro Bolsonaro, vai lá, faz o L. Diz que não tem nenhuma diferença entre os dois, como dizia o Felipe Moura Brasil. Moro é, dizia Lula e Bolsonaro? Não tem diferença, não. Não, foda-se, é a mesma coisa, né? Vamos ver se não é a mesma coisa. Quero registrar para você a minha indignação pela denúncia que foi oferecida contra mim pela PGR. Na última sexta-feira, pessoas inescrupulosas. Ah, sim, sim, pessoas inescrupulosas. Se chama esquerda. Prazer, Moro, Moro esquerda. Publicaram na internet. Vídeos editados com o único objetivo de me indispor contra o Supremo Tribunal Federal. É, Mestre não devia ter bebido vinho quente. Naquela ocasião eu disse à imprensa que os vídeos haviam sido retirados do contexto, que aquilo fazia parte de um contexto de brincadeira. Ah, fala isso pra tudo que Bolsonaro já fez até agora e massacraram ele. E o que, que você estava fazendo? Lutando por liberdade? A esquerda, como eu disse, é esperta. Eles atacam pelas bordas, porque nós somos indivíduos. Então, quando vieram por mim, dane-se, quem se importou? Quando vieram pelo Terça Livre, ah, dane-se, quem se importou? Bernardo Kister, depois, influenciadores, outros youtubers, jornalistas. Ah, dane-se, quando foram atrás de médicos, o que que Sérgio Moro estava fazendo? Nada. Não, lutando por liberdade e justiça, luto por liberdade e justiça para mim e para mim mesmo. Uhum, uhum. Quando calaram Bolsonaro tantas vezes Quando calaram todo mundo O que que Sérgio Moro fez? Quando prenderam as tias do Zap O que que Sérgio Moro fez? Aí agora vão atrás de vocês Sabe quem tem para defender você, Sérgio Moro? Ninguém Não sobrou ninguém para que te defenda Então vocês podem ter certeza que Sérgio Moro vai ser preso E não adianta ele achar Não, pode tirado de contexto Tirado de contexto blah, blah, blah, E que ainda blah, blah, que a fala possa ser considerada infeliz não contém nenhuma acusação contra qualquer ministro. Sempre ah, tratei... O não super... sou eu que vou julgar isso, né? É o próprio Gilmar Mendes, que é o acusado, que é a vítima, que é o juiz, que é não sei o quê, que dá a sentença, que manda prender. O Tribunal Federal, com respeito, seja quando elogiei, seja quando exercendo a liberdade de expressão... Aí, é sempre assim, eles acham que não, mas eu fui, eu, eu fui justo, eu fui, liber... eu não, eu fui justo. Eu não fui extremista, igual esses fascistas da direita. Eu não sou funcionarista. <risos> oh, mas não é, o Hélio. Eu tá. critiquei. Agora o que me espanta é ter sido denunciado em três dias um senador da república, sem sequer ter sido ouvido previamente para esclarecer a... Espantado como funciona. Descobriu agora o juiz Moro como funciona o sistema jurídico. As circunstâncias. Sem sequer ter sido consideradas as explicações que foram oferecidas. Estamos... Em tempos sombrios, nos quais... Ah, é assim, água bateu no bumbum? Estamos em tempos sombrios. Estamos em tempos sombrios. Que você minha vez, avente fez preso. Eu vou ser preso, mãe? Eu vou ser preso, mãe? Mas a liberdade e o devido processo estão sendo deixados de lado. Oh, centro... oh really? Os devidos... Gente, vocês podiam imaginar uma coisa dessa? Que os devidos processos legais estão sendo deixados de lado? Eu tô passado. Eu não podia imaginar uma coisa dessa. Mara, é Nada. Vou lutar contra essas injustiças. Sim, vai lutar contra essas injustiças no meio da papuda. Beleza, vai lá. Lutou quando é pra você. Quando era pra todos nós, eles passaram pano. Mas entenda, eu nem culpo o Moro por isso. Porque eu sei que é a estratégia da esquerda. Como eu disse, eles vão comendo pelas bordas. Nós somos indivíduos, então pegou aquele indivíduo? Você não importa. Pegou meu vizinho? Não importa. Pegou fulano? Não importa. Ah, mais um canal desmonetizado. Mais um jornalista demitido. Mais uma empresa destruída. Mas não tem problema não, porque não sou eu. Eu sou justo. Eu sou senador. Eu, eu ganhei os bolsonaristas e me afastei do bolso. Vai lá, faz o um L agora, otário. Não tem mais o que falar sobre isso não. Se você gostou desse vídeo, eu quero saber a sua opinião. Muito obrigado pelo seu apoio. É isso que mete medo na esquerda. Indivíduos apoiando indivíduos. Enquanto as pessoas não entenderem isso, a esquerda continuará vencendo. E pessoas mais Sérgio Moros vão acontecer. E até a próxima. Tchau, tchau.